aconteceu. Um dos vídeos sempre foi privado, foi justamente um teste de vinheta que eu fiz para o portal dos créditos na hora. Como eu coloquei agora pela ferramenta todos os vídeos online, acabou que esse vídeo também foi para online. Só que o YouTube interpretou que ele era um vídeo novo. Eu queria sinceramente agradecer de verdade. É, eu vou tentar responder a maioria de vocês, pelo menos no, no, no inbox mesmo, tá? Só que é muita gente, então vai demorar, pelo menos lendo todos os comentários, isso sem dúvidas. Se você me mandou alguma coisa, com certeza eu li, tá? Eu provavelmente não respondi, porque tipo é uma porrada, velho. Muita, muita gente. E... Eu fico lisonjeado, de verdade, de até hoje, depois de três anos, com o canal parado, sem postar absolutamente nada. Tem gente que ainda vem perguntar que, como que eu tô, se enfim, se eu ainda vou produzir alguma coisa. Bom, parece que nós vamos levar a coisa um pouco mais a sério do que eu tava imaginando. Então, já tô investindo em equipamento na hora que chegar. Eu vou mostrar pra vocês. Já tô em... Cara, minha cabeça tá borbulhando de ideia bacana, mano. Tem muita coisa legal que tá passando pela minha cabeça. Lógico que nem tudo eu vou conseguir realizar, concretizar. Mas eu tô anotando todas as ideias. Se você tiver alguma ideia de algum conteúdo que você acha interessante, mano, só me manda. Só me manda. Você sabe, tá ligado. Se você me mandou mensagem, você tá ligado que eu já te respondi. Então... Véi, eu vou tirando foto aqui da, da, dos equipamentos que forem chegando. É, vou investir em algo pra ficar... Show de bola. Mano, vocês vão curtir pra caramba. Só vai acompanhando. Tamo junto.